Thank <laughs> you. Pessoal, acham que estão preparados para a nova sessão, número 68? Acham que estão preparados? <risos> Hoje vamos falar do Food. como é que o FUD arruina os trades. Vamos falar do FOMO. Estamos em direto no Facebook, no Twitter, no YouTube. Há a, a internet para isto tudo. <risos> o teu telemóvel está a sair. E vamos então, <coughs> vamos então falar aqui também. Vamos fazer TA, muito importante. Vamos fazer TA vamos ver aqui duas notícias muito boas vamos aqui também ver aqui dois projetos muito muito bacanas e para começar vamos passar aqui um mini-filme que eu preparei para vocês o filme dos ninjas do Bitcoin vamos lá curtir que oh, ignorem os falsos profetas <risos> então vamos aqui passar aqui ao conteúdo de hoje Pá, não sei se querem começar pelas notícias pela TA ou pelos projetos vamos falar do food. não sei para onde é que querem começar Olha vamos começar aqui então pelo food que é para fazer jus aqui à, ao nosso thumbnail e vamos chamar aqui de coisas importantes eu não vou levar muito tempo vou levar se calhar, 10 15 minutos para falar sobre isto que é, que é sobre o básico. Então é o seguinte, é assim hum, sobre o food. É assim, nós hum, muitos de nós não sabemos sim, ouvimos falar do food, mas muitos de nós podem pá, podemos é não saber, há algumas pessoas podem não saber é o que é que significa, e então é assim: o food no mercado criptográfico é o seguinte, é assim Uh, para já significa, para quem não sabe, fear, uncertainty, doubt, ou seja, em, em português é o medo, a incerteza e a dúvida. Uh, e, e quem está há um tempo no, no mercado de criptomoedas já deve estar acostumado com uma grande variedade de siglas que aparecem como fo FOMO e outras coisas que podem confundir os novatos. E então esta é uma expressão que foi, que foi usada muitas vezes no marketing antes, antes de haver criptomoedas é uma expressão que foi usada no marketing, mas também se aplica ao, ao, ao ecossistema das criptomoedas. Uh, e então é fundamental conhecer, porque o food arruína muitos trades. Eu estou sempre no grupo a dizer, pá, caga para o food, meu, caga para o food, olha para o gráfico, meu, olha para o gráfico. E as pessoas têm tendência a ver as notícias e vão atrás das notícias, é assim, a gente não pode operar notícias, a gente pode operar gráficos, daí que eu costumo dizer, Man, se vais operar, ouve nem voalha nesse dia, quando, antes de tu começar a fazer as, as tuas operações, ou nem vejo as notícias, nem veja nada. Vês o gráfico, faz a tua análise, faz aquilo que tens a fazer, pá, depois se quiseres ver as notícias, vê, mas toma as tuas decisões, sem ruído dentro da, da tua cabeça. E então, o que é que é o fuso? Para aqueles que não sabem, se calhar há um escândalo no mercado há muito tempo, mas não sabem ao pó pormenor, o que é que é o FUD? Então, aqui, muito rapidinho, é é uma estratégia usada por diversas empresas, portanto, é uma estratégia usada por, por diversas empresas para disseminar notícias falsas, boatos, criando desinformação, medo e pânico nas pessoas com alguma intenção por trás. E então, a principal função do FUD é influenciar a percepção das pessoas por meio de informações duvidosas, Fazendo com que elas tomem uh, decisões diferentes daquelas que elas iriam, uh, que, que tinham planejado ou iriam fazer uh, normalmente. No caso dos investidores, por exemplo, eles podem deixar de investir em determinado momento ou migrar o investimento deles para outra opção qualquer, por receio das, das notícias que são, que, são, que são espalhadas. Eu tenho aqui um pequeno texto preparado. E então é assim, como nós temos a, a Sigma Food é bastante usada no campo do marketing e, o, e surgiu a treinada este segmento de marketing. Portanto, a, a, no, a notícia é que, é que a primeira utilização da Sigma foi em 1920, contudo, somente a partir de 75 é que ela passou a ser usada em diversas situações de venda, relações públicas, estratégias de marketing, etc. O gene Undown, <risos> Undown, foi o responsável por trazer esse caráter mercadológico à sigla. Em 1975 ele deixou o IBM para fundar a sua própria empresa e depois usou o Food para que os clientes não sentissem confiança em comprar a nova empresa de Amdown. Portanto, a partir de 1991 essa sigla passou a ser amplamente utilizada como uma maneira mais generalizada de definir informações falsas usadas como armas competitivas pelos negócios. Ao usar essas técnicas, as empresas desencoragem os clientes a tomar a, a determinada decisão certa. Uh, e então, como é que isso funciona no mercado? Como é que o FUD funciona nos mercados de criptomoedas? Como é que pode arruinar o, é, os trades? É assim, no mercado criptográfico, o uso do FUD não é muito diferente do que vemos a ser utilizado pelas empresas. Afinal, dependendo dos interesses e é das informações falsas, Podem ser divulgadas e criando o pânico e afastando os investidores, como nós já falámos. Essas notícias podem ser, por exemplo, assuntos falsos. Reparem bem, assuntos falsos que influenciam o valor de determinada moeda. Falsos. Às vezes usam cenas falsas para determinar o valor da moeda. Portanto, a gente falamos em manipulação. A manipulação não é só chegar ali, comprar uma grande parte ou puxar o tapete. Às vezes só a informação é o suficiente para até uh, te, te, tentar manipular o mercado portanto assuntos falsos que influenciam no valor de determinada moeda também há situações irreais portanto, que são mentira para desacreditarem o lançamento de uma nova moeda portanto imagina tu agora és um concorrente direto meu vais fazer uma coisa que o meu projeto já faz e já fazes muito bem e eu vou agora espalhar aqui uma notícia que tu tens um banco ou uma cena qualquer portanto uh, situações que são mentira que desacreditem o lançamento de uma nova moeda e afetem a confiança dos investidores. Isto também é muito usado. O, uh, os anúncios do, do fim, do fim que é, vão anunciar o fim de, de determinada criptomoeda. Ai, a Luna morreu. Ai, o Bitcoin morreu. Ai, a moeda X morreu. Pronto. Esses anúncios do, do fim de determinada moeda, ou oh, de uma bolha, ai, não sei o que, há uma bolha na moeda tal olha esta moeda tá a bomba tudo isso pode ser então onde é que é possível continuar a ganhar dinheiro com, com algum tipo de investimento pode haver interesses secundários que gerem food para que as coisas não vão avante também falam às vezes a porcaria do food vem falar de coisas que são mentiras sobre regulamentações governamentais que vão impedir determinada criptomoeda de circular no país tal sem que haja nenhuma movimentação do governo em questão esse sentido ou seja às vezes falam que os governos vão fazer coisas que afinal o governo nem sequer está a fazer nada e aquilo serve só apenas para espalhar o food e para as pessoas perderem o interesse da moeda ou para, ou para além comprar mais barato ou whatever por alguma razão uh, Portanto, uh, vamos, vamos aqui, aqui continuar, portanto, o FUD pode ser usado para muitas finalidades, como fazer com que os investidores vendam mas, uh, massivamente as, as suas criptomoedas, despencando o valor depois do mercado, e ou, ou impedir que uma nova moeda seja lançada, ou até por investidores e bancos que não desejam ver o mercado de criptomoedas avançar, como por exemplo nós vimos aí uma velha aí da CE Agora há pouco tempo, ah, não sei o quê, temos que marcar uma, com urgência, uma reunião urgente, porque as criptomoedas, não sei o quê, aquilo era para as pessoas, quer dizer, já havia a inflação, o mercado estava a cair e ela ainda por cima estava a dizer que queria fazer uma reunião urgente e não sei o quê, tipo um era, era para, para gerar fundo porque o bitcoin é incensurável. Podem banir aqui, podem fazer o que quiserem ali, podem regulamentar, mas ninguém consegue proibir a venda. O Bitcoin vai ser sempre transacionado, o Bitcoin não morreu. Quem, quem ouvir isto é, pá, é food, meu. Tipo, é food, meu. Portanto, é, é, existem vários exemplos. Olha, nós temos em 2018, uh, em 2018, o Bitcoin foi, foi enterrado. O Bitcoin morreu. <risos> mas ao longo da vida do Bitcoin, ele já foi enterrado, ele já morreu. 91 vezes, portanto, há um site que vai marcando as vezes que ele é anunciado, ah, o Bitcoin morreu, portanto, e vocês já ouviram com certeza ultimamente que o Bitcoin morreu. Quando ouvirem isso, é uma dica a dizer, tipo, olha, se ele está a dizer que morreu, então é a melhor altura para comprar. <risos> porque o fude funciona ao contrário, tipo, se dizem que está mal, é porque está bom, e às vezes quando vem notícias muito boas, muito boas, as coisas estão quase a cair. Tipo, pá, é o melhor é sempre olhar para o gráfico, cagar para as notícias, a gente está a olhar para o gráfico, estamos a analisar o gráfico, estamos a operar o gráfico. Não estamos a operar a notícias, as notícias só vão baralhar a, a cabeça da, daquelas pessoas que são, que são mais fracas em relação a isso, porque o mais importante no trade é, uh, o, é o mindset, é, é, é, é da pessoa. E não importa se a pessoa tem uma boa análise ou não, porque a pessoa até pode fazer uma boa análise. Só que depois vem um amigo, uma notícia, uma pessoa qualquer, qualquer coisa. Ai, e, e, e aquela ideia que a, que a pessoa tinha, quer dizer, a, a pessoa estudou, viu que ali estão as ondinhas certas, a fibra ou tudo ali à maneira para se fazer uma entrada, a pessoa tem a certeza que ali é o ponto certo e depois começam a haver coisas que vai uh, começar a atrofiar o cérebro. É pá, se calhar já não vou fazer... E depois vês o mercado a subir, vês o mercado a subir. Isso aconteceu no grupo uh, no, no mês passado, lá para dia 6, mais ou menos. Uh, dia 6, dia 8, peraí, foi uma, uma, uma outra vela mais a seguir, em que eu vi que havia uma vela maior, pa, uh, que a outra não sei precisar exatamente a data, mas eu registrei no Trade View que tinha potencial para ser o ponto mais baixo. Uh, e eu naquela altura disse ao pessoal, olha, vejam lá, não comecem a pensar em targets muito muito abaixo porque está a fazer aqui uma grande vela em relação às outras isto parece uma vela de um big player os sinais estão todos corretos isto tem potencial se eu disse pode cair mas há potencial para isto ter aqui é uma grande subida isto pode ter continuação mas toda a gente falou ai porque agora os Estados Unidos vão fazer o não sei quê e porque agora o desemprego não sei quê, não sei que mais Disse, é mesmo, caga nisso, meu, caga para o food, meu, caga para o food, olha para o gráfico, meu, estás a operar o gráfico, ai, mas agora o youtuber tal disse que isto ia não sei quantos, olha, quem mão viu comprou no, no, no, no, no, no sítio certo, o preço foi subindo, foi subindo, já ia 15%, 20%, até o meu, não compras, ai, mas agora nos Estados Unidos, e pá, está bem, ok, olha, subiu 40%, não parou, agora estamos quase perto de uma onda 5. Agora que estamos quase a é, é, é, corrigir para um ABC, se calhar o pessoal agora é que vai entrar. <risos> Mas pronto, isto é assim: os trades podem arruinar, uh, podem ser arruinados pelo food e também podem ser arruinados pelo fomo. O mesmo acontece: olha, vou-vos dar um exemplo aqui, muito a giro. Isto é sempre bom ouvir esta história de trade, que isto, que isto é, é real. Houve um rapaz que estava a trabalhar nos Estados Unidos e um amigo dele estava a comprar uma ação na bolsa. Que tinha a ver com epá, era uma empresa com lugares vagos de aviões e aquilo estava muito certinho tipo aquilo chegava aos 40 subiu aos 90 chegava aos 90 descia aos 30 40 e ele disse ao amigo olha pai tu ganhar dinheiro aqui nisto tu não queres entrar a man. e o gajo viu pá, realmente aquilo tá mesmo certinho fez uma entrada pequena ganhou dinheiro aqui um foi foi lá mais ou menos é até os 80 90 o gajo vendeu, tornou a cair 30, 40. O gajo comprou, o gajo fez ali o dinheiro duas vezes. Pá, o gajo viu aqui, fede a eu estou a ganhar dinheiro, estou a ganhar dinheiro. O, o gajo foi ao país dele, não sei se era ao Brasil, buscar mais dinheiro. Estás a ver? Que uh, o gajo queria apostar mesmo com tudo. Estás a ver? E há uma coisa muito má: que é assim, seja em criptomoedas, seja o que for, nenhum ativo vai fazer o mesmo movimento para sempre. Aquilo possivelmente devia, devia estar dentro de um canal, aquilo que estava ali, portanto é um canal, um dia há de ser rompido, ou para, ou para cima ou para baixo. E se aquilo estava a fazer mais ou menos 40, 90, um dia tinha que romper, ou para cima ou para baixo. O gajo foi ao Brasil buscar uma data de guita e investiu naquela merda e perdeu tudo. Portanto, é assim, nada dura para sempre. Há movimentos, prontos que existem ali durante um certo tempo dentro de certos canais seja um canal a descer, seja um canal a subir, seja que ativo for, nenhum canal dura para sempre, nenhuma tendência dura para sempre, está de baixa, um dia há de ter uma tendência de alta, tem uma tendência de alta, um dia há de virar, porque só há dois tipos de tendência, ora, se está numa, um dia há de virar para a outra, quando a gente estamos numa tendência, a seguir há de virar para a outra, há é que saber identificar quando é que a tendência vai reverter, seja para cima, seja para baixo, não é? portanto aqui continuando também há aqueles bacanos que entraram com o fomo dizem-se que são grandes analistas fazem aí análises no YouTube mas a verdade é que uh, eu quando eu andava a dizer que isto ia cair a M&A eu já tinha saído do mercado eu e os meus amigos tínhamos saído do do, do mercado a gente prevíamos que isto ia lá abaixo a M&A 200 entre a a EMA 200 que foi onde foi Uh, havia bacanas que hoje fazem aí análise, que são muito bons, mas que entraram nos 60K. Portanto, a análise deles é top xuxa, excelente. Uh, portanto, é assim, caguem para os youtubers, façam a vossa análise, meu, caguem para o FOMO. É assim, eu, eu vou-vos mostrar aí uma, aí, uma, aí uma fotografia para vos explicar aqui uma, uma coisa muito importante, importantíssima, agora vamos pôr aqui, que é para acabar aqui a cena do, do food e a gente passarmos então aqui às notícias e aos projetos e até e vou então mostrar aqui uma coisa que é muito importante é muito importante então é o seguinte vamos aqui partilhar o ecrã vamos aqui partilhar o ecrã e então é assim olha, nós portanto isto é como se fosse o mapa do mercado em todos os ciclos categorizados em várias em em, em várias formas é assim aqui nesta fase nesta fase que diz aqui smart money a gente só ouve dizer que as exchanges fecharam, uns fugiram com a guita, outros entraram em insolvência, aqui é onde dizem que as moedas morrem, que é onde se compra mais barato, aqui o Bitcoin morre sempre, <risos> no beer market dizem que o Bitcoin morre, Bitcoin está morto, <risos> Bitcoin está morto, portanto aqui nesta fase que é stolt Phase, como o próprio nome diz, Stout, portanto isto está em Stalt, tipo, ninguém vai imaginar que aqui será o melhor ponto e ainda há muito medo. E vai subir um bocadinho, eu suponho que nós estamos aqui, portanto, estamos a entrar aqui nesta fase em que as instituições estão a entrar, que é o que está a acontecer agora, as instituições estão a entrar, possivelmente isto aqui é uma onda 5, e agora vamos corrigir um ABC, que é um chamado bear trap, é um beer trap que é o que possivelmente eu estou a prever agora, quando acabar esta onda 5 a subir, vamos fazer um beer trap, um, a, um ABC que vai afastar pessoas, que vão largar as moedas que têm, porque agora vão dizer, olha estás a ver, o youtuber tal disse que isto é os 10 k olha a cair, olha a cair, isto está a derreter isto vai cair, e vão largar as cenas, e sabes é o que é que vai acontecer depois, portanto aqui ainda há muita fome, isto depois vai subir. Estás a ver? E então, aqui, quando isto começa a subir, é quando o público entra, que é aqui nesta parte, portanto, que já está aqui, aqui já não há food, aqui já não há food, aqui transforma-se o food em forma porque depois viram que esta queda não se efetuou como eles queriam, não é? Aqui foi a trendline aqui subiu um bocadinho, onde a 5 fez ABC, e depois, quando subir, quer dizer, já não compram lá embaixo, porque estava a 17, queria um, queria um, queria um 3K, olha criam um 3K e 600 Pau. <risos> 600 Pau. <risos> ok. E, e as cenas sobem 40%, 50%. Pois, quando chegar agora a onda assim que isto dá um peidinho assim ao de leve, não vai perder a tendência, o pipa vai-se borrar na cueca muitos vão vender e sabes o que é que vai acontecer? O mercado vai subir. <risos> é chamada beer trap. Há sempre, uma, há sempre uma beer trap e uma boom trap que para mim é uh, antes do início do bull market e antes do início do beer market porque é um último pedinho <risos> falta dar um último pedido e depois vamos mais aliviados para cima e então aqui é que a manada vai entrar mas a manada já não apanhou aqui atrás quando elas estavam mortas aqui olha as que estavam enterradas e mortas eu desenterrei as todas para as comprar e os ninjas todos <risos> compraram aqui moedas mortas agora olha vamos ver quando o mercado se vi, sobem todas umas mais umas menos passo para dar é uma outra e pai e vamos todos juntos vamos todos juntos é, é até o topo vai entrar aqui depois é o grande aliás, já estamos aqui nas instituições já vamos falar sobre isso temos aqui os bonecos rock e caraças vai entrar depois então é o grande público Uh, os mídia, ainda é cedo, ainda não vou dar atenção, isto tem que pegar primeiro, e depois quando começar a subir, aí é que os mídia vão todos anunciar, ai ah, o bitcoin, primeiro diziam que estava morto, primeiro diziam que ia aos 5K e aos 10, aqui, aqui todos dizem compraram-nos a 7K, não estavam à espera. <risos> Aqui estavam todos à espera dos xincap e dos 3k e dos 600 paus. E aqui depois vão todos dizer... Ai, ah, eu comprei 17k, compraste o caralho. Estavas agarradinho à cueca. Mas pronto, é assim, olha. Se foste um dos que compraste, ainda bem, parabéns. Olha, vamos então passar então, aqui, às, aqui às notícias. E Então temos aqui uma notícia muito, muito boa, muito Muita bacana, que diz assim... Uh, os Black Rock vamos pôr aqui em vamos pôr aqui em, em, em, em, em, em aí é isto é traduzir a página vamos por aqui em português então é assim Black Rock oferecerá negociação e custódia de Bitcoin em parceria com a Coinbase Man é assim eu yeah, não quero saber das notícias são boas ou são más estás a ver eu opero com o gráfico mas é fixe ver que é ver BlackRock oferecerá of negociação e custódia de Bitcoin em parceria com a Coinbase basicamente eles vão vender para para clientes a partir da da Coinbase diz assim a cá por isto aqui em grande que é para melhor partilha o ecrã Bede <risos> na já vi já vi não já tá e então vamos por aqui assim assim a BlackRock começará a oferecer serviços de negociação e custódia de Bitcoin. O gestor de ativos está em parceria com a Coinbase para facilitar as operações da mesa de negociações e custódia para os seus clientes institucionais. A Coinbase Prime atuará como custodiante e não parece ter a funcionalidade de transferência de carteira externa. Portanto, a BlackRock, é, para quem não sabe, é a maior gestora de ativos do mundo. Com mais de 10 trilhões, 10 trilhões dá para comprar o mercado de criptomoedas 10 vezes. Estás a ver? Não falta liquidez. <risos> não falta liquidez. Portanto, está lançando serviços de negociação de Bitcoin para clientes institucionais. Em novas parcerias com a Coinbase, de acordo com uma postagem de block exchange. Ou seja, eles não vão lidar com as sardinhas, Eles vão lidar com as baleias. E as baleias é que lhes interessa. Vamos então passar aqui a outra Ah, já agora, eu vi aqui a mesma notícia, mas explica aqui muito melhor como é que é a cena dos gajos em relação aqui à, uh, aqui à parceria deles. Portanto, a BlackRock deu, deu continuidade à sua parceria com a Coinbase, com o seu primeiro produto, primeiro produto institucional de investimento de criptomoedas, um fundo de Bitcoin privado que oferece exposições direta à ação do preço de spot do BTC. Portanto, a BlackRock estreou o seu primeiro produto de investimento, o produto é um fundo de Bitcoin privado para clientes institucionais com sede nos Estados Unidos da América. Portanto, é baleias americanas que oferece exposição direta ao preço à vista da maior criptomoeda por capitalização do mercado. Portanto, de acordo com a empresa, a introdução da oferta de produtos é uma resposta ao aumento do interesse de seus grandes clientes que desejam ver, que desejam acessar criptomoedas. Uh, desejam acessar criptomoedas. Um, uh, ah, pois diz assim, apesar da queda acentuada no mercado, atenção, apesar da queda acentuada no mercado de ativos digitais, ainda estamos vendo o interesse substancial de alguns clientes institucionais. Foi aqui um que eu mostrei lá no gráfico que é onde os galhos agora estão-se a posicionar. E então, quando as grandes instituições que têm muita dinheiro entram, o que é que vai acontecer? Pumba para cima, estás a ver? Institucionais e como acessar esses ativos de maneira eficiente e económica usando uma tecnologia de recursos de produtos. Prontos. Estamos aqui, esta notícia estamos falados. Há aqui uma outra notícia também que está ligada indiretamente ao Bitcoin onde é que está aqui uh, acho que é isto acho que é isto acho que é isto deixa lá apagar aqui estas duas Intermei. Ya, yeah, ai yeah, ai yeah. é isto não sei se tem aqui tradução então é assim cá ver se eu consigo perceber isto ora Intermei. então é assim internei projeto é pá é pena isto não estar em, estar em português mesmo Vamos ver se eu consigo traduzir isto. Isto tem espanhol, mesmo. Mas pronto, é assim. o Projeto de Rede anunciou, através de um comunicado da empresa, o um lançamento de uma ponte descentralizada, stablecoin. Reparem bem. Estão a misturar Bitcoin. <risos> Reparem bem. Eu não, eu, não, eu não consigo traduzir isto. Olha, mas um azar. Vamos traduzir mesmo aqui, pá. Porque eu queria fazer a tradução correta, que é para não haver aqui discrepância de... Daquilo que eu estou a falar com, com a realidade, eu quero passar aqui notícias verdadeiras. Isto é muito bullish, meu. Isto é muita bullish. Vamos aqui traduzir que é melhor. Porque eu, de espanhol, esquece lá isso. <risos> espanhol esquece lá isso. Bem, tentar o coisa automático. Então é assim, o projeto de rede, pão muita atenção. O, portanto, a dot, a, a dotzinha, que eu vinha a falar que a link e a dot eram muito sexys. Uh, portanto, o projeto de rede Polkadot, anunciou através de um comunicado de imprensa, o lançamento de uma nova ponte de stablecoin bitcoin <risos> descentralizada na rede Polkadot. Portanto, uh, não só a Lightning Network está a tentar fazer qualquer coisa com o bitcoin, é óbvio que o código do bitcoin é imutável, não se mexe, mas estão a tentar fazer uma layer para fazer aqui qualquer coisa, não é? Portanto, eu diz assim, o projeto de Rede Polkadot anunciou através do comunidade da oportunidade de empresa ou o lançamento de uma nova ponte de stablecoin, Bitcoin descentralizada na rede Polkadot com a funcionalidade de poder usar Bitcoin em outras blockchains, reparem só que é interessante usar Bitcoin em DeFi, ah? Uh, portanto, Uh, com o objeto com a funcionalidade de poder usar Bitcoin em outras blocos para DeFi, cro cross chain NFTs e assim por diante portanto vamos poder comprar NFTs com Bitcoin eh? graças a Polkadot. <risos> Polkadot. Man é do que era seja mesmo uma stable baseado em Bitcoin faz cross-chain que dá para comprar a NFTs e toda a porcaria uh, vai vai vai deixar de ser só o Ethereum, etílio Matic não sei o que agora o Bitcoin vai abafar vai abafar aquilo tudo <risos> muito bullying e Olha já não apanhou o preço que ela tava porque se ela não corrigir muito esse assim, ela não deve corrigir. Ela deve corrigir tanto como as outras não é pronto aqui estamos servidos de, de notícias e vamos então passar aqui então ah, quero aqui agradecer, que eu não agradeci no, no vídeo passado, aqui aos nossos ninjas Pros e à nossa baleia VIP, portanto, ao Eipo aqui ao nosso amigo Miguel, ao Tadeu, ao Sérgio, ao Gabriel e ao Renato Oliveira, no um grande por ajudarem aqui o, o canal do Digital n Então vamos passar aqui aos dois projetos que eu trouxe aqui hoje, são só dois, e vamos passar à análise, é para cumprir aqui o vídeo uma hora <risos> a ver se a gente <coughs> conseguimos cumprir aqui. Então é assim, eu sei eu sei que alguns conhecem, mas há outros que não conhecem e então é assim. Não é só com a rede da da, da Polygon que nós conseguimos criar NFTs de forma aqui nesta rede que é o Rare, também é possível criar NFTs. Só que há um problema, é assim, tu podes criar, não pagas nada, fazes um Mint, tens três tipos de moeda. Uma acho que é FMO, a outra é o Ethereum e a outra não lembra, mas depois vocês podem ver. Vocês, vocês aqui depois podem ver. Um, esta rede é muito bacana, que é a Portanto, só que há um problema é vocês depois não podem enviar NFTs como mandam lá na Polygon, porque aí já vão ter que pagar, já vão ter que pagar lá uma não há uma parte não é portanto, aí já é outra onda mas dá para quem é criador pode fazer aqui as suas criações mas não dá depois para enviar sem sem pagarem qualquer coisa não é portanto aqui o Rarible é um dos projetos que eu vim aqui trazer hoje para para quem não conhece é óbvio que muitos já conhecem queria aqui também mostrar uma coisa muito muito fixe muito fixe Aqui uma demo de uma mega mega metaverso para quem gosta de do, do, do, do metaverso ou que está interessado em terrenos e, e, e este tipo de situação, não é? Isto é muito interessante, seja para criadores, seja para players. É um projeto muito bacana. tanto isto, isto é uma demo que a gente podemos é, utilizar, isto é a introdução antes do começar a. Ser uh, uh, jogável, não é? A ideia é que isto tem uma, uma, uma cidade de tiro e uma cidade de trono onde tu podes trabalhar e ganhar dinheiro como se estivesses mesmo numa, numa cidade. Portanto, podes trabalhar, podes ter a tua casa, podes fazer ali certas coisas. Olha, por exemplo, vamos aqui entrar, só assim um minuto para eu vos mostrar, não é? Agora, por acaso, nunca fiz isto aqui, aqui no canal, quero entrar aqui no no metaverso, então vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, olha, a gente, a gente pode andar aqui, Epa, se a gente se está aqui ao balcão tem que carregar aqui no Olha, está aqui com, com, com falhas é, é, é, é por causa da net, a gente podemos vir aqui para a rua, depois isto está a estar aqui a cidade cheia, agora isto é só uma demo, isto já está a funcionar, mas eu entrei na demo, para não estar a entrar mesmo no jogo a ligar a carteira e etc a gente depois pode mudar os caráteres aqui depois a rua está aqui cheia de pessoal e o cara existe, isto é isto é isto é well, isto é o metaverso é uma Mega City é uma Mega City Isto é uma cena mesmo é uma cena mesmo é well, louca. então vamos passar aqui já vimos aqui os dois projetos vamos passar então aqui aos gráficos e então vamos começar aqui primeiro pelo off -chain. <risos> para mostrar então aqui o link olha a link tem aqui bloqueado neste momento reparem bem 15.29 bilhões eu também falei na link ali naquele vídeo que era das 30 das 30 olha o que é que está aqui o Gabriel a dizer o Gabriel Matos também existe um um token da Rerebon que pode ser uma boa também para o futuro exatamente daí que eu mostrei aqui o projeto, eu achei muito gira a nível de jogabilidade e eu estou mais interessado a nível de como criador, estás a ver? Que é uma cena que, que me interessa muito. Uh, em relação aqui à Link, olha, é só para vos dizer, está aqui com 15,29 bilhões um, bloqueados, não é? Estão ali locked. Um, portanto é o total ver valid, secured all oracles portanto e muita guita eu falei nesta moeda principalmente nesta que é a link a link e a dot são duas grandes apostas para o mercado agora de 2022 já eram no outro mercado anterior mas ainda não tinham provado a sua grande o seu grande potencial e este mercado é uma é uma confirmação este mercado aqui é uma confirmação muito interessante. Vamos então passar aqui aos gráficos, que o pessoal quer é gráficos. E eu também gosto de ver gráficos, não é? Então, o que é que nós temos aqui, meus amigos? <risos> Isto aqui está muito interessante, olha. Só para começar, só, só para começar o market cap já vai em quase 1.12, quase 1.13, quase já está 1.12% trilhões de dólares. Ora. Estamos em quase 1.12. trilhões de dólares. Podemos estar. No início. Eu não diz, eu não diria o início. Porque esta onda pode ainda não ter acabado. Mas podemos estar perto. Ou, ou perto. Ou, ou, ou perto. Ou no fim de uma onda 5. E vamos ter um ABC corretivo, mas um, uma, uma correção não significa uma queda. Não estou a falar de uma coisa. ai oh, e agora isto vai por aí baixo? Vai. Vai, mas não é assim nada do, do outro mundo. E até será uma coisa que será muito interessante, porque não vamos poder comprar preços ainda já assim muito baratos, mas há de haver alguns descontos em algumas moedas, não é? Não esperem assim uns saldos muito muito a portanto aqui o gráfico sugere Portanto, isto quando eu faço análise eu nunca falo naquilo que eu penso porque aquilo que eu penso não é relevante o que é relevante aqui é o que o gráfico sugere e o que o gráfico sugere aqui no Total Market no Total Market Cap é precisamente aquilo que está no BTC parece uma cópia que é até aqui a onda 4 está confirmada isto ainda devia subir mais um bocadinho. O total market cap até está pronto. Ele subiu aqui bastante em relação à onda 3. Eu até aceitava que isto fosse a onda 5, mas não está confirmada. Ou seja, isto ainda pode subir mais. Mas suba, não suba. Tem que haver esta correção dentro destes níveis de FIBO que está aqui. que Será a FIBO 0.618, a FIBO 0.5 ou a FIBO 0.382. Portanto, dentro destes níveis mas nunca perdendo aqui a, aqui a tendência. Se vocês repararem, isto é uma nuvem, que, é aquela nuvem, agora não sei dizer o nome, é aquela nuvem que vocês estão habituados a ver no meu gráfico, e aqui quando está vermelho é quando sobe, e ela está-se a manter, portanto, o range que uh, nós estamos aqui a prever de A, B, C, será aqui... Uh, mais ou menos dentro deste range. Portanto, nem sequer estamos a prever que isto cai abaixo desta linha. Se virmos aqui o Bitcoin dólar, eu já ando a falar nos 26k há muito tempo, vocês sabem disso, que eu apontei o target de 26k já há muito tempo e o preço veio aqui quase aos 25 Ainda não foi mesmo por um bocadinho. Ainda não chegámos lá. Aqui está a fazer já uma, uma correção, que era aquilo que estávamos a falar, mas isto ainda pode continuar para cima porque esta onda 5 ainda ainda não está confirmada ela ainda não está confirmada a 4 já está confirmada portanto isto aqui era mesmo uma onda 4 a onda 5 ainda ainda ainda ainda não está co confirmada aparentemente isto será assim que já há a corrigir aparentemente até porque temos aqui cinco divergências de baixa estás a ver no entanto o preço está a reagir aqui nesta fibo e não está a querer passar daqui para baixo se vocês repararem ele ele ele estou aqui esta fibo e foi logo para cima aqui a força compradora disse logo na népia népia népia não quer corrigir bem mim não queria subir porque tinha uma uma resistência e está a ficar apertado porque primeiro tinha a resistência e o suporte muito longe e ele andava ali a fazer ping-pong. Foi apertando, apertando, agora estamos aqui, man. Isto, isto quando romper deve romper para cima. E então vamos aqui ver, portanto, é assim. Dentro deste canal eu vou aqui desligar agora os indicadores. Desligar agora aqui os indicadores para vocês terem aqui uma noção do gráfico, não é? Portanto, eu vou até aqui desligar aqui a, a Fibo para a gente vermos melhor aqui o gráfico vou limpar isto melhor e então para vocês verem que se vocês passarem uma linha portanto esta linha aqui vermelha é a trendline semanal que a gente estamos a ver aqui no gráfico de 6 horas mas se formos ali ao semanal esta linha que está lá e nós estamos aqui numa trend se vocês passarem aqui uma linha nos fundos isto fica certinho isto, isto não está certinho aqui em dólar mas se vocês meterem aqui em euro que é onde eu costumo de analisar vocês veem que se passarem aqui uma, uma fibo, ela bate ali certinho, certinho. E agora o preço nem sequer está a vir aqui esta última linha aqui de baixo Portanto, aqui estas duas linhas serão uma zona de compra. Aqui seria a zona de compra, não é? Aqui seria a zona de compra entre estas duas linhas. E aqui nestas linhas amarelas seria uma zona de venda. Portanto, e eu digo que... Uh, isto poderá não ser ainda a onda 5, porque é assim: o gráfico diz aqui no Euro tem três confirmações de baixa, nós vemos que o preço está ali a reagir, mas eu não estou convencido, <risos> eu ainda eu, assim, eu não é o que eu penso. É que, se vocês repararem, uh, aqui no dólar ainda me está a dar a onda 5 para cima. Portanto, isto ainda é possível é, acontecer, até porque o normal era ele vir aqui a esta parte do canal em amarelo. Então, por é que ele não está a ir lá acima? Isto é muito simples, porque está a acontecer aqui outras coisas. O que está a acontecer aqui é, se vocês desligarem aqui os indicadores e passarem uma linha, já vou ao semanal, uh, se vocês passarem aqui uma linha nestes topos, portanto, que vem aqui do histórico, vocês podem passar aqui três linhas é uma linha que vai aqui dos primeiros dois topos podem passar outro, outra linha que vai dos outros dois topos não é que faz outra resistência e ainda podem passar outra linha mas esta já não vale a pena porque já foi rompida nos outros dois topos portanto E nós rompemos esta resistência dos dois primeiros topos rompemos estamos perto de romper a outra resistência dos dos topos a seguir Portanto, daí que o preço agora está a ter dificuldade em reagir para cima, porque há aqui uma, portanto, este é o canal a subir, era o normal ele andar aqui a subir e a descer, esta resistência rompeu facilmente, mas agora encontrou aqui esta resistência. Portanto, o mais certo era, ele assim, o normal era ele ir para cima, mas esta resistência está aqui, não é? Esta resistência está aqui, portanto, para o Bitcoin ter uma continuação de subida, ele tem que romper esta linha. E o normal era a onda 5 ser mais para cima, portanto era normal a onda 5 estar mais alta do que a onda 3. Ela de facto fez um ponto um bocadinho mais alto, mas não foi muito. Se eu ligar aqui os indicadores, vocês podem ver que aqui temos aqui, temos aqui a, onda, a, a onda 3, pois isto, isto é na isto é no coisa que estava mais alto, não é aqui. É em dólar é em dólar no dólar está aqui um bocadinho mais alto vamos por aqui em dólar que é um nadinha de nada que é um de nada olha se passarem aqui uma linha porque no euro nem sequer tá olha aqui está um bocadinho de nada isto não me convence meu como é que uma onda 5 pode ficar quase ao mesmo nível da onda 3 e ainda por cima em euro em euro se vocês repararem em euro tá abaixo está abaixo vou já aqui desligar os indicadores se vocês puserem aqui uma linha olha se puserem aqui uma linha eu vou meter aqui a linha mais grossa para se conseguir distinguir a linha e vou meter aqui em, em em linha mesmo olha se vocês repararem se vocês repararem esta é onde assim ela não tocou ali olha nem sequer tocou e portanto o normal seria o preço antes de corrigir ainda fazer aqui a continuação da onda 5 no entanto o gráfico está-nos a dizer que há 5 divergências do Aja e que isto está a corrigir agora e pela razão que eu vos disse há aqui esta, esta linha de, de, de, de resistência que ainda não é a última falta romper outra mais à frente que aí então ali seria o boom market confirmado temos que romper esta linha aqui não é? Aqui já vai a partir dos 29 K, depende, depende de quando é que nós chegamos aqui a esta linha. Podemos chegar mais abaixo, pode demorar mais a romper. Se formos para cima, vai demorar menos tempo porque a linha está na diagonal, não é? Portanto, é assim, seja como for, isto é para romper mais tarde ou mais cedo, isto é para romper. É uma questão de tempo, nem é se, é quando. Porque mesmo que ela agora corrija, porque reparem, ela até pode querer corrigir, não é? e depois romper, fazer a onda 5 para cima e aí sim, pode fazer aqui uma, em vez de fazer aqui só esta queda pequenina fazer aqui é uma, é uma queda maior mas é normal, desde que não saia aqui dentro de, deste canal, não é? Não, não pode sair dali Há aqui uma outra coisa que também está a acontecer aqui em relação ao semanal muito interessante, nós sabemos que o semanal a semana ainda não acabou como é óbvio, não é? E no semanal está muito bullish. se a gente formos aqui ver, para além de só termos velas amarelas, nós estamos a fazer fundos cada vez mais altos. Portanto, aqui não há nenhuma razão e o corpo da vela está acima dos últimos cortes das velas todas, não é? Aqui o pavio é que está ali um bocadinho mano a mano com o último, mas o corpo da vela e os fundos estão todos acima. Portanto, continuamos bullish tanto no semanal como no diário, não é por haver, é uma correção que agora isto vem, isto vem por aí abaixo. Então, temos aqui sinais muito bacanas. Há outra coisa que também está aqui a acontecer muito bacana, que é, em relação aqui ao momentum, ora, vou a de momentum, porquê é que não está a aparecer o momento? Ah, eu não sei se vocês se lembram de eu vos dizer que no gráfico, no gráfico, eu vou apagar aqui os indicadores todos e vou, eu vou deixar só o momento, que é para vocês terem uma ideia mais exata. Então é assim, há um sinal aqui muito bons em que eu venho a falar em todos os vídeos, que eu digo o seguinte. No gráfico das 6 horas, muita atenção, isto é em relação ao momento. O momento é este risco aqui, cor de laranja, e o que é que faz o momento? Para quem não sabe, o momento é um impulso de compra, é um impulso de compra. É como tu quando empurras o carro e largas, enquanto o carro tiver momento, ele vai andando, há de chegar a um ponto depois para. E aqui é igual, portanto, no gráfico de 6 horas, o momento cresce, é cortado quando há correção, sobe, é cortado quando há correção, sobe, é cortado, e a história repete-se, e a história repete-se. Mas, em todos os sinais, sejam eles quais forem, no mercado que está a subir seja ele qual for se for um mercado que tem a continuação de subida os sinais bullies que tu vês seja um momento ou outro, ou outro qualquer os sinais bullish que tu vês num gráfico por exemplo de 4 horas se houver uma continuação de subida esse sinal vai-te aparecer no das 6 horas se continuar a haver uma continuação de subida vai passar a haver o mesmo sinal nas 12 horas e por aí adiante e então, com o passar do tempo, eu anunciei que nós já tínhamos aqui momento nas 12 horas, mas isto é um gráfico que, tal como o das 6 horas, consoante as correções, isto vai rompendo, não é? Podemos ver aqui que no das 12, que no das 12 horas nem sequer rompeu. E então o momento chegou ao diário, e eu disse: mano, olha, temos um sinal no diário de momento, portanto, temos o um impulso de compra, porque quando falamos de momento estamos a falar num impulso de uma força compradora portanto é um grande impulso comprador que já vem desde o dia já vem aqui desde o dia já vem aqui desde o dia 6 de julho se virmos em euro se virmos em dólar acho que dá dia, dia 16 mas em, em em euro apareces aqui temos momento desde o dia 6 de julho de julho portanto já há mais de um mês já há mais do um mês que a gente temos este sinal de momento aqui e aqui o que eu venho a dizer é eu agora quero ver este sinal nos gráficos mais à frente eu quero ver este sinal e olhem o que é que a gente agora temos aqui mais à frente do diário temos o gráfico três dias e olha olha o que é que apareceu aqui momento <risos> apareceu que do momento e olha só o tamanho do bicho isto agora, o momento faz aqui esta pernada. Olha, ele, ele, ele faz assim esta pernada e depois sobe para cima. Aqui o risco, estás a ver? É tal e qual. E apareceu então aqui no gráfico de três dias, que é o que divide a semana. Não é a meio, mas é mais ou menos a meio. Portanto, já temos o sinal do momento. Portanto, uma força compradora que já se consegue, ser, já, já consegue ser visível no gráfico de três dias depois de ele de aqui, começar aqui a crescer se o mercado continuar a subir nós queremos ver este sinal então no semanal É hey momento no semanal man. vai ser uma uma fezada do caraças, estás a ver e então aqui para quem não está habituado a ver aqui as minhas análises uh, para vos, uh, vos re, reconfortar <risos> porque há muitos que estão tristes eu vou-vos aqui mostrar uma coisa. Ora, eu vou aqui desligar os outros in indicadores. Portanto, isto é o um indicador de RSI. Uns uh, um já viram eu a falar... Eu não fiz nenhum vídeo especial sobre isto. Há gajos que se fossem certos gajos de youtuber... Ai, ah, agora temos aqui um sinal raro. Atenção! E assim com, com um tamponel de boca aberta. <risos> Mas pronto, não é preciso fazer vídeos. É assim, para quem não sabe... A gente temos aqui um sinal que só apareceu em 2015... Temos um sinal que só apareceu em 2019 e agora temos o mesmo sinal em 2022. Mano, quem ignorar isto é ignorante. <risos> quem ignorar é ignorante. Então é assim, o que é que ele fez em 2015? Estamos aqui a mostrar. Olha, ele em 2015, portanto, os padrões do passado não garantem uh, resultados no futuro. A gente sabe, mas aqui não estamos a medir padrões. Estamos a ver uma zona de oversold sold. Uma zona sobrevendida a fazer a reação para cima, portanto. E o que, o que aconteceu aqui foi o seguinte: em vez de subir direto, ainda fez ali uma, uma pequena retração, que é o normal. Portanto, um, dois, três, quatro, cinco ABC, pode ter acontecido, e ele seguiu viagem. Isto em 2015. Em 2019, a mesma coisa, deve ter feito aqui um, dois, três, quatro, cinco a descer, um ABC a subir e seguiu viagem, portanto, ainda que é o. É o tal o, o beer trap, estás a ver que é para... Ai, ah, agora é que vai ao chincapa. E o pessoal larga e o preço sobe para cima. <risos> Houve muitos que largaram aqui. Isto em 2019. E agora? Estamos em 2022. É possível, é possível uh, acontecer isto. Portanto, em vez de irmos direto, porque o RSI não anda em linha reta, isto não é um, não é um comboio numa, numa ferrovia. isto tem é aqui altos e baixos. O normal seria eu também fazer aqui uma correção. Ai, agora é que o Bitcoin vai vai, vai para dar. Ai, vem tudo, vem tudo. Ai, oh, foda-se, vendi, meu. <risos> Portanto, é assim. Para já, para já, nem sequer temos aqui a curva. Já a fazer aqui a, a ver se é no semanal, mas temos um sinal, independentemente dele fazer isto ou não, é um sinal que só apareceu três vezes na vida do Bitcoin. Muita atenção. Quando alguém disser é que o Bitcoin morreu, digam à pessoa que ela é ignorante. Assim, olha, vai ver o RSI no, é no semanal e, e, vai, e vai mas é estudar. <risos> Portanto, temos o sinal 2015, 2019, 2022. E isto não é para ser ignorado, né? Isto está no semanal. O semanal não é ruído. Isto é um sinal potente que só apareceu três vezes. Pá, quem ignorar isto, olha, tudo bem. Amigos na mesma. <risos> mas é assim, não ignorem. é Sério, porque isto é... Isto é um sinal muito importante, portanto, se nós ligarmos agora aqui os outros indicadores, nós podemos ver até que, uh, portanto, eu estou a falar na, na correção após a onda 5, que ela ainda poderá até nem ter acontecido ainda, não está confirmada a onda 5, portanto, portanto, o preço ainda pode subir um bocadinho antes. De corrigir, mas independentemente de corrigir ou não, o normal será continuar para cima enquanto não houver um rompimento, tem que se assumir a tendência. Ou seja, enquanto não rompe para cima ou para baixo, não se pode dizer que a gente perdeu a tendência. Então é assim: nós aqui vemos este linha laranja que é a, a MA, portanto a MA do RSI que está virada para cima. E ambos os RSI, seja um como o outro ainda estão virados para cima. Portanto, isto ainda nem sequer está refletido aqui, nada de correção nenhuma. Portanto, eu é que estou a dizer que poderemos ainda nem ter acabado a onda 5, independentemente de ainda não termos ido aos 26K como eu estava a prever, independentemente de nós fazermos mais mil paus ou não para cima, vai haver uma correção, mas não será nada dramático. Não é nada, não é nada do outro mundo. Vai ser chamado uma beer trap, as pessoas vão, vão, vão, vocês vão ouvir notícias de food, não arruinem os vossos trades, porque isto vai ser uma pequena correção normal, normal. Então é assim, portanto, podem dizer aos vossos amigos que há um sinal bullish no semanal que só apareceu três vezes no, no Bitcoin. Olha, maravilhoso, estou a terminar a live em cinco minutos, faltam cinco minutos, o que é que nós podemos ver aqui também? Olha, já agora... Já agora podemos ver aqui também o Ethereum. O Ethereum também está a ganhar aqui. Olha, curte bem, mano. Agora que eu vi, eu não tinha visto isto, meu. Mano, olha, curto. Isto é oficial. O It... Eu não tinha visto isto, juro, eu não tinha visto isto. O Ethereum está. Olha, o Bitcoin não tem isto. O Bitcoin não tem isto. O Ethereum tem um sinal de momento no Semanal, mano. Mano. O Itirium tem um sinal, e o Itirium no semanal, tem um sinal de momento, meu, que é o que a gente está à espera de ver. Ah, man, então isto, isto é assim, man, isto não deve haver já a já correção, ainda devemos fazer a onda assim. Man, curte só, o sinal de momento no Itirium semanal, eu não tinha visto isto, meu. Então já passou o diário, os três dias e o caraças. Exatamente. Olha, já vem aqui também desde o dia 6. Tal como o Bitcoin tem um desde o momento desde o dia 6 no diário, passou para os 3 dias, que era que eu vinha estar aqui a, a anunciar hoje. Temos momento nos 3 dias. Eu, eu a anunciar no, no Bitcoin. Vou a ver, o Ethereum, já tem momento. <risos> então é assim: pode-se dizer que a força compradora do Ethereum é superior, portanto, não estou a falar de números. Não estou a falar de quantidade de pessoas, estou a falar em força compradora. É superior do que o Bitcoin, olha lá. O Bitcoin ainda, ainda, ainda não tem momento no, é no semanal. Eu estava aqui a anunciar, olha, temos aqui momento no, no Bitcoin gráfico 3 dias. Eu, eu estou todo contente. Afinal, venho aqui ao Ethereum, semanal, pumba, momento Grande Ethereum, olha, grande desempenho. Estão os dois de parabéns, tanto o Ethereum como o Bitcoin. Estão a ter aqui um excelente desempenho, meu. Estão a ter aqui um desempenho excelente, meu. Excelente. Ou seja, ele até pode corrigir. Ele, ele até pode corrigir aqui sem perder o momento, não é? Porque o, o momento não um está aqui. Ele há de fazer aqui qualquer coisa como isto assim. E o preço supostamente deve vir aqui para cima. Vamos ver então aqui. Olha, vamos ligar aqui as Elliot tua já agora. Vamos ligar aqui as Helio Waves. Já agora vamos ver isto. Ora, Helio Wave ABC. Pois, isto vai fazer é um 2, 3, 4, 5 para cima. Isto acabou de fazer um ABC. Agora é um 2, 3, 4, 5 para cima. Olha, isto está aqui a preparar-se uma. Portanto, mesmo que corrijam ali um bocadinho, poderá ser a onda 1, a onda 2 e depois a onda maior a seguir é a 3 está aqui muito a giro meu portanto isto é o semanal é assim nós sabemos que a semana ainda não acabou as velas estão super bullish portanto esta vela aqui ainda estamos em quinta feira isto 90% da vela tá tá bullish. daqui até aqui isto é tudo compra tanto aqui 90% da vela isto é super bullish o Bitcoin também tem uma grande força compradora na vela e ainda é sexta -feira ainda é sexta-feira, por acaso, já derreteu aqui um bocadinho, no entanto, aqui a maior força, olha, o Ethereum está com mais força, compra, o pessoal anda a comprar mais Ethereum do, do, do que Bitcoin, olha, aqui a maior parte da vela é de compra, mas já não é, portanto, isto de manhã estava muito maior, porque eu me dia disse, olha, esta vela está 100% bullish. bullish isto ao longo do dia derreteu, que é o que nós vemos ali nas 6 horas, que é esta correção que está aqui, que é o que vemos aqui no diário, este da parte aqui que derreteu, portanto continua aqui bullish, não é? Continua aqui bullish, mas já não está o que estava, já não está aqui o que estava, portanto perdeu aqui, vá, ela está para aí uns 60%, para aí 60% bullish, ainda está mais de 50% bullish, mas é bom, é bom, porque o corpo está tudo acima, os fundos também estão todos acima e está tudo muito bullish, quando houver um sinal... Quando houver um sinal, um bear, seja no diário, seja no semanal, eu vou ser logo pr pr primeiro a alertar, porquê? Porque eu não estou a defender, eu não estou a defender nem a subida, nem estou a defender a descida. Eu não dependo que o mercado suba ou deixa, eu apenas sigo a tendência e a tendência agora é de subida. E vamos seguir a tendência. Se reverter, eu sou o primeiro a dizer, olha, está a reverter. Mas até lá, até lá temos que continuar a seguir aqui a análise que nós vemos no gráfico, portanto não podemos ir atrás do food, nem atrás do FOMO, porque não é isso que, que, que, que nos vai dar trigas de entrada olha, conseguimos fechar aqui ao fim chegamos aqui ao fim com uma hora certinha, direitinha isto é rara e então olha pessoal espero que vocês tenham aqui gostado e fiquem bem, temos cá a segunda